Por que eu continuo repetindo os mesmos erros? Bom, vamos lá. Né? Normalmente ninguém quer cometer erros, muito menos ficar repetindo sempre aí os mesmos erros. Né? Mas, apesar disso, nós vivemos repetindo os mesmos erros, mesmo que de maneira diferente. É... Primeiro porque dificilmente nós entendemos e avaliamos as ações que nos levaram às consequências que nós estamos é... experimentando. Né? E segundo, porque não entendemos quais desejos inconscientes estão motivando, né? estão na raiz das decisões que nós tomamos. E por último e mais importante, é porque a repetição de qualquer atitude ou de ação pecaminosa né, que nós tomamos estão sempre relacionadas a um determinado padrão de comportamento que condicionamos no nosso cérebro. Né? Então apesar de parecer contraditório, nós não aprendemos com os nossos erros né é meio que o contrário tudo tem a ver com os caminhos neurais né as estradinhas aí que os ticos e tecos né nossos neurônios vão criando à medida que nós fazemos as coisas e quando fazemos alguma coisa certa o tico e teco cria uma estradinha né mas infelizmente eles também criam estradinhas né o um caminho neural quando nós fazemos ou tomamos decisões erradas, né, e basicamente nós construímos hábitos, não importa se eles são bons ou se eles são ruins, né, nossas atitudes e pensamentos criam hábitos, e essa é a razão pela qual nós continuamos repetindo e repetindo os mesmos erros, simplesmente porque são padrões, né, nós voltamos aos caminhos neurais existentes, então na realidade, quanto mais nós cometemos um determinado erro, mais essa estradinha se fortalece, mais condicionados, nós vamos ficando a repetir o mesmo erro com mais frequência, né? E por incrível que pareça, apesar de parecer muito confuso, ironicamente diferentemente do que nós imaginamos e pensamos, a única coisa que nós aprendemos com o erro é a cometer esse erro novamente, né? E na realidade nós erramos apenas uma vez. Digamos que nós cometemos um determinado erro e daí para frente ele se torna um hábito, né? Cada vez mais forte. E ele vai se tornando um padrão de pensamento e de comportamento e vai se repetindo. Então, sabe aquela história, né? De pense nos erros que você cometeu e aprenda com eles. Na verdade, pensar nos erros passados, nos erros que você cometeu, pode te condenar a repeti-los mais e mais vezes, né? Pensar no erro, nos erros cometidos ajuda sim. Ajuda a nós aprendermos como tornar ele um hábito e entrar num looping de repetições, né? Fazendo sempre a mesma coisa. E é por isso que é muito difícil identificar e vencer hábitos pecaminosos, digamos assim, sozinhos, né? Principalmente aqueles hábitos antigos que já estão mais enraizados na nossa cabeça, né? Veja que nem todos os hábitos são ruins, é claro, né? tem hábitos bons. Mas entenda que para que o seu cérebro consiga processar tudo com rapidez, existem partes dele que você acessa e usa automaticamente com menos frequência. Né? Então, para que alguém consiga fazer uma mudança comportamental real, de verdade, ela precisa colocar atenção consciente naquilo que ela quer mudar, né? Você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo realmente e ter atitudes intencionais para criar uma nova forma de ver, de entender, né? Então, depende do que você está tentando modificar e pode ser uma coisa muito estressante, né? Digamos que porque você está forçando o seu cérebro a trabalhar de uma maneira diferente. Essa é a única maneira comprovada é, que permite a qualquer um realmente desenvolver novos caminhos com força suficiente para se conectar com os neurônios existentes. Né? Esse é um dos motivos também que leva as pessoas a desistirem de romperem com padrões viciados e estabelecer novos padrões. Né? Novas conexões e caminhos neurais são frágeis. E é só através da prática, da, rep da repetição que você consegue fazer o seu tipo e teco construírem e fortificarem essas novas estradinhas, né? Eles são teimosos, eles são preguiçosos, e eles vão sempre tentar seguir pelo caminho mais fácil, aquele caminho que já existe, né? Eles sempre vão tentar repetir um padrão existente de todo jeito, e é por isso que só através da prática e da recepção que vou, e da... Repetição, desculpe, que você vai conseguir romper com esses velhos padrões, com esses velhos hábitos e estabelecer novos hábitos de comportamento e de pensamento, né? E é por isso que é tão difícil evitarmos repetir os mesmos erros e vira e mexe nós vemos aí atraídos sempre pelo mesmo tipo errado de pessoas que fazemos as mesmas escolhas, tomamos as mesmas decisões equivocadas, né? Que costumamos tomar, porque os nossos cérebros não aprendem como não cometer erros, né? Na verdade, o nosso cérebro aprende como repetir, né? não sabe se é errado ou se é certo, ele simplesmente aprende a repetir coisas. Então é aqui que eu vou contradizer tudo que nós pensávamos, que sabíamos. Né? A melhor coisa para romper com padrões negativos repetitivos de comportamento é, não é tentar aprender com os erros do passado, né? é melhor nem pensar neles, porque é justamente isso que vai literalmente incentivar o seu cérebro a voltar para o caminho anterior, né? voltar a fazer as mesmas besteiras, vamos dizer assim. Em vez disso, é muito melhor você pensar sobre o que você pode realizar e tentar ver de um ângulo novo. Porque é isso que vai te permitir romper com os velhos padrões e é o único jeito que você pode desenvolver novos hábitos e hábitos mais bem, melhor sucedidos, vamos dizer assim. Né? Sem o motivo certo e a orientação certa, é realmente muito difícil para qualquer um romper os velhos hábitos romper, né, com os velhos padrões de comportamento, de pensamento e criar novos hábitos comportamentais, né, sem a referência, sem a orientação, nós ficamos presos aí no modo de sobrevivência, e, digamos, e é por isso que a maioria de nós acaba escolhendo percorrer sempre o mesmo caminho que já estava familiarizado, porque está acostumado, né, por pior que seja esse caminho, nós tendemos a sempre voltar a ele. Então diante de tudo isso, respondendo a pergunta aí do nosso é, ouvinte, nós continuamos cometendo os mesmos erros porque nós simplesmente é, não aprendemos com os nossos erros né? nós aprendemos a repetir erros quanto mais nós pensamos nos erros cometidos mais nós aprendemos a como repetir esses mesmos erros